E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui para mais um vídeo de fim do Apocalipse Vamos ver aqui como está a situação de Los Santos Mano, cadê eu, velho. E o que, que aconteceu? Quantos anos se passou? Será que tem pessoas vivas? Vocês viram no início aí uma explosão como que eu estou vivo no hospital, velho? É. Caraca, eu tô de... será que eu estou debaixo da cama, mano? Deixa eu olhar aqui. Nossa, eu estou debaixo da cama pelado, velho. Caraca, que loucura. Sai daí, Trevor. Caraca, quanto tempo se passou, velho. Olha isso, o tamanho da minha barba. Por que eu estou vivo? Quem está aqui, mano? Tenho arma? Nossa, eu não tenho nada, galera. Deus, o que aconteceu, cara? Nossa, mano, olha isso, cara. Caraca, galera. Acho que tem um corpo lá embaixo, mano. Mano, como eu consegui sobreviver, como eu tô nesse, nesse hospital, eu não sei, velho. Será que foi um, uma bomba... Infectosa, uma bomba nuclear? A cidade tá toda tomada de areia, velho. Hospital não tem ninguém. Caramba, tá muito escuro, mano. Que cheiro, galera, tá insuportável. Olha! Ei! Ei, vocês, me ajude. O que está acontecendo? Ei. Tem algumas pessoas aqui. Ei, tudo bem? Ei. Tudo bem? O que aconteceu? Ah, nossa! Levanta! Me atacou? Que isso? Galera, quem são essas pessoas, velho? Olha isso. Estão parados. Eita! Caraca, eu tô machucado. Corre! Meu Deus do céu, o que aconteceu, velho? O que aconteceu, cara? Olha, tem um... Caraca, eu vou pegar essa roupa, mano. O cheiro tá muito forte, galera. Vou pegar essa roupa. Muito bem, galera. Ó, pegamos a roupa dele. Essa roupa acho que vai nos ajudar. Tem uma lanterna. Tem uma máscara de oxigênio. O cheiro tá horrível, cara. Tá insuportável. Não me parece que essas pessoas são zumbis. E parece uma infecção, tá ligado? São pessoas infectadas. Eu vou, eu vou ficar com essa arma. Tá muito perigoso aqui, mano. Aqui, aqui. Ei, ei. Nossa, são, são inimigos. Caramba. O carro tá funcionando. Opa, pegamos armas. Vamos lutar. São humanos, são humanos. Eram pessoas lúcidas. Agora tem um, uma metralhadora. Esse carro tá funcionando, cara. Uou! Vamos lá naquele amarelinho, galera. Porque parece que... Caraca, olha o estado da cidade, velho Olha isso Foi um atentado nuclear Eu não sei como é que eu estou vivo, mano eu Não tenho, não faço ideia de De como eu estou vivo Esses carros aqui não vai dar certo Pra andar aqui não, hein, mano Olha o tamanho dessa pedra aqui, cara. Caraca, olha o tamanho. Nossa! O que, que eu bati? Não passa. Meu carro já era, mano. Meu carro já foi. que será que aconteceu com a casa do Michael, mano? Ali, galera. É ali que a gente tem que ir. Mano, que louco isso aqui, cara. Aqui tem menos pessoas. Spectados. Algumas... Ali, ali a fumaça, ali a fumaça. Ih, zona de guerra. Zona hostil, zona hostil. Eita! Caraca, os caras furaram meu pneu. Caraca. Cadê aí, Trevor? Meu Deus, o poderio de fogo dos caras. Cadê eles? Cadê os caras, mano? Cadê... Ali, ali, ali. Eu vi um, eu vi um. Opa, tá vindo outro. Deve ter coisa boa Eita, nossa! Tentei. Caraca, galera Tem mais, será? Cadê o outro? Morre! Tá bugado, velho. Deve ter alguma coisa na frente. Aí, galera. Tinha um, ne... tinha um negócio na frente protegendo o cara, velho. Nossa, pegamos umas armas boas aqui, hein, velho. Temos muita arma boa aqui, velho. Isso aqui. Nossa! Que? Olha o que tinha! Maca... Um lança-foguete, mano. Caraca. Aí eu OP demais, mano. Bom, agora a gente tem um lança-foguete pra invadir bases. Esse carro aqui, mano. Deve tá bom, mas ele... Será que eu consigo desvirar ele? O meu os caras destruíram, cara. Droga Meu carro eles destruíram Deram tiro no, no pneu Aí, ó Como é que eu vou embora agora? Estouraram meu pneu Que bando de salafrário Pô, como vocês podem ver tem Algumas coisas meio bugadinhas Mas de boa Será que aquele carro tá funcionando? Vamos ver aquele ali Tá funcionando Caraca, olha isso aqui, maluco. Será que essa metralhadora funciona? Olha o carro dos caras, mano. É louco, vou pegar. Bom, vamos sair desse, desse buraco. Tá funcionando? Tá, mano. Nossa, tem uma serra embaixo. Vai dar pra serrar os zumbi. Os, os zumbi não, os, os errantes, os infectados. Bora, vamos, vamos sair da areia. Vamos vir para Bom, galera, olha o carro que a gente tem agora, mano. Que louco, velho. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou tentar encontrar mais um drop desse. Porque eu tô achando comida, galera. Nossa, mano. Los Santos completamente devastada, cara. Tá é difícil andar nessa areia aqui, velho. Arrancou uma lata do, do... Olha isso. Olha, cara! Tamo bem, tamo bem, hein. Olha o carro que os caras têm. Eita! Dá pulo também, velho. Muito louco, muito louco. Meu Deus, eu não tô nem reconhecendo os locais aqui, velho. Tô nem reconhecendo. Ih, não vai passar. Nossa, maluco. E agora? Que passa? Ah, não vai passar aqui, velho. Vou tentar outro lugar. que aqui passa? Aqui. Não dava passar também, velho. Galera, eu não sei o que aconteceu, aquela bomba pode ter sido Pelo que parece, foi uma bomba nuclear e causou esse apocalipse em Los Santos. A cidade inteira tá assim, cara. Só falta eu não conseguir passar aqui também. Agora passa. Vai, vai. Nossa, mano, não passa, velho. Vamos sair daqui vamos sair daqui. Não passa, mano, eu tô preso Bom, conseguimos sair de lá e a única coisa que eu vejo é destruição, mano Olha essa ponte aqui, aquela ponte do jogo Destruição e deserto, mano, aqui que você não vê... Olha lá o Santos, mano, que louco Vamos subir ali É, malandro. Foi o fim de Los Santos mesmo. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui, beleza? Se vocês quiserem que eu dou continuidade aí, faça uma mini sériezinha. Tentando encontrar os responsáveis dessa destruição. Olha lá a cidade lá, o Maze Bank, os prédios. É... Tá parecendo Mad Max, mas. Diferença que o Mad Max só tem. Louco. E aqui tem uns. uns um... Louco também, mano. Uns infectados, mano. Olha lá a cidade. Bom. É isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até uma próxima. Fui.